Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Pois é, então nós estamos aqui para fazer mais um tutorial rápido e ligeiro para explicar a você que tem um canal no YouTube de como é, denunciar um determinado tipo de comentário, como denunciar o, o, o, o, o autor, como excluir esse comentário e como até mesmo banir esse canal que está sempre entrando no seu canal para poder fazer comentários maldosos com o intuito de, de propagação de ódio, enfim, xingando palavrões, tá certo? Eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer, pessoal, é estar dentro do seu canal. Uma vez dentro do seu canal, vocês vêm aqui na sua foto, clica em estúdio de criação. Estando dentro do, do estúdio de criação... Você vem aqui em comunidade, clica em comunidade e dentro de comunidade você já vai ter você já tem aqui os comentários. E você tem várias opções aqui, ó, de vários comentários com vários vídeos. Né? Então você vai escolher qual vídeo, qual comentário que você quer fazer a configuração. Você clica nessa setinha aqui do lado direito e aí você tem várias opções, denunciar spam ou abuso, ocultar comentários deste usuário nesse canal. Você configurando isso aí, você clicando aqui, esse, esse usuário não vai poder mais fazer comentário no seu canal em nenhum vídeo. Você tem também aqui, ó, sempre aprovar comentário desse usuário, ou seja, esse usuário sendo um de confiança, aquele usuário que está sempre assistindo seus vídeos, está sempre fazendo comentárioszinho bacana então você pode também clicar, ou pode deixar livre também, tá certo? É, adicionar este usuário como, modo, como moderador de comentários. Então tem essas opções aqui, tá certo, pessoal? Nesse caso aqui, nós vamos estar explicando para vocês como denunciar spam ou abuso. Você clicando aqui, ó, você vai fazer uma denúncia ao YouTube né, sobre esse usuário de que ele está fazendo comentários é, comentários indevidos no seu canal, tá certo? E o YouTube vai fazer uma análise lá e vai ver o que, que faz com esse canal, tá bom? O outro sim é você ocultar, você mesmo pode ocultar nessa seta de baixo, nessa segunda opção, você oculta este usuário, na qual ele não vai poder mais fazer comentário no seu canal em nenhum vídeo, tá certo? E uma outra opção é você clicar nessa, nessa lixeira aqui em cima, e você vai excluir esse vídeo. Nesse caso, você só exclui esse comentário, porém esse, esse usuário ele continua acessando o seu canal e continua fazendo é, comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se você gostando do canal, se inscreva. É, lembrando que você pode fazer também isso aí no seu aplicativo do seu celular, tá? É, é simples. É só você clicar nos três pontinhos que aparecem do lado direito vai abrir essas opções. E é só seguir as instruções e fazer o que você precisa fazer. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike, tá bom? É, gostando do canal, se inscreva. Nós temos o canal Josemi de Deus Oficial e temos o JD Tutoriais. Onde você estiver assistindo, está dado o recado. Espero ter ajudado. Um abraço. Fica com Deus e até a próxima.